Sítio Belo Vale Aqui passaremos alguns dias Eu, a Madalena E as pessoas que estarão chegando Para juntos Buscarmos a face do Senhor termos um companheirismo cristão E aqueles que estão vindo Que sejam Felizes como nós Com toda certeza Seremos felizes aqui Aqui ó, faz parte já daquela da... hora eu mostrei para vocês, né? a gente chegando. Então aqui é um salão onde as pessoas vão se reunir para conversar, cantar, louvar, orar, cultuar a Deus. Porque Deus se agrada disso. Uma reunião dessa Deus se agrada. Com certeza Ele se sente bem em ser... É, amado por nós Como a gente tem lutado para amá-lo Aqui fica a entrada Da chácara Belo Vale Nós fomos os primeiros a chegar Conheci o seu Luizinho proprietário E aqui está também o nosso Pequeno veículo onde a gente está agora a viajar e com certeza em muitos lugares ele irá nos levar pela graça de Deus <risos> bom gente a Madalena me chamou para ir ali ver um, um laguinho que tem ali fazer uma filmagem fazer uma filmagem ali então eu vou lá porque eu quero conhecer o lugar que eles vão pegar uns peixes para a gente se alimentar lá eu tô balançando um pouco a mão, porque eu acabei de sair dali agora e a gente às vezes cansa, né? O senhor vai lá com a gente não? Vou dar uma chegadinha lá, ver onde é que eles vão, porque eu não sei onde eles vão. E esse trator aqui de 1900 e bolinha, hein? Olha só, 1900 e bolinha, o proprietário disse que vai restaurar ele e vai valer a pena restaurar. Não vai ficar barato isso aqui não, mas também não vai perder depois de pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é aí que passa? Não. Não, sei. não é por ali que passa? Eu vi. Eles... Não, que ele passou? eles. Eu não, eu, eu, quando eu olhei, já vi eles ali, ó. Aí vocês vão lá, irmão. Por onde vocês passaram! Você não perdeu um lance da Madalena, por onde né? Não, vocês passaram? Não, não ligo muito não. É que ela é, não vive sem eu, não. É um grude que você não acredita. Que bom. É um. É um, um... Um, um mel, é um mel. Então, irmão, dê graças a Deus, porque tem esposos que se irritam porque a esposa não é assim, né? Ah, não, se ela não for assim, não serve. Vocês são um. É. Só vocês dois. É. E, e, e eu sempre fui assim com ela, desde que a gente... Bom, não sei se a senhora sabe da nossa história, mas quando a mãe dela engravidou, dela, ela tinha 10 anos e meio. É, o senhor me contou. É, então, aí lá pra cá teve que cuidar, né? Ah, é por ali. Tem que cuidar, a gente pega a criança pra criar, depois tem que dar conta. É. Mas é bom que quando a gente pega criança para criar, a gente cria do nosso jeito. <risos> é verdade mesmo, cria do nosso jeito. É. Bom, deixa eu aproveitar que eu estou aqui. Essa aqui é a irmã Vilma, aquela que cantou com o esposo dela, que vocês elogiaram bastante. Eu, eu recebi muito comentário a favor. É. Né? E ela nos convidou para estarmos juntos mais uma vez esse ano. Hum. E nós estamos aqui agora. Aí nós vamos cantar outros hinos. Vamos Tocar, vamos nos alegrar e agora vamos ver uma lagoazinha ali. Que tem, diz que tem uma lagoa ali, vamos conhecer essa lagoa. É, diz que tem lambari. É. Ah, aqui é a continuação da fazendinha dele. É. É, ele tem um bom, um bom pedaço de terra aqui, viu? Por que você não pegou sua bota, Madalena? Por que você não pegou sua bota, Bem? Eu não, eu não vim de bota. Não, por que você não pegou a bota? Graro. Por baixo? Não, mas vem por aqui. Ó. Berana e a cerca. Verana é, a cerca. Olha é que flor bonita. Olha que florzinha mais delicadinha. é bonitinho? É, é Bonitinha. roxinha. É. O amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa? É assim que a turma fala? <risos> é nada. O amor não é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, não. tá de brincadeira bonitinha. E tá pingando, gente, tá pingando. E eu sou teimoso, eu gosto dessas coisas. Aí vem essas mais delicadinhas aqui, ó. Uma mais bela que a outra, ó. Essa, aí tem aquela ali que é outra qualidade. Nosso Deus, ele é bem diversificado, né? Vamos lá, vamos lá que eu vou ver onde é que eles estão chegando ali, pra preparar uma tralha pra pescar. Querem na cidade comprar anzol pra pescar? Já vou passar por aqui, ó. Vou dar uma desligadinha só. Aqui, Magalhães, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê que passar? Ó? Cadê que passar? Você mais que eu, né? Não, hein? Consegue? E pra gente que não é, será que vai ter alguma coisa aqui mesmo, gente? Não, eu acho que sim. É, tem um laguinho aqui. Ele diz que deve ter pelo menos traíra, né? É então, ano passado ele pegou uma traíra aqui. Né? É, aqui deve ter muita traíra, só pelo jeito que eu tô vendo na beira da. do riozinho aqui. E traíra tem uma carne gostosa, hein? O irmão Luiz já está ali acendendo o um fogo. Pra gente cozinhar algumas espigas de milho que estão aqui no chão que o outro irmão lá que vai descascar para nós como que é, ele chama mesmo a Daíude a Daíude hum. o outro irmão vai descascar hum. para nós e a irmã tá aqui comendo melãozinho um tá bom Uma delícia. e o irmão tá aqui o pastor também tá mas comendo também <risos> comendo Melão Já descasquei. e descascar mandioca. descascar mandioca, eu vou comer melão. Vou a mandioca para cozinhar. Sim. Nós vamos aproveitar o fogo ali, a lenha. Sim. Então tá bom. Vamos. Mandioca cozida no forno na lenha, vai ficar uma delícia. Uh, <risos> Muito obrigado. Olha. E o milho tá bom aí, irmão? Esse milho tá ótimo para cozinhar, para fazer cural, para tudo fazer. Aí, mostra, mostra esse, esse aí também. Olha que belezinha um milho ótimo, esse aqui, nós vamos cozinhar o um milho e vamos assar, e vamos fazer bolo de milho, tudo aqui... O que der para fazer, né, só não vai fazer mãe eu acho, né, é, é pam... pouco, né? essa aqui, é, é, se for fazer pamonha, mãe traz dois sacos. É, né? Dá 200 mãe, dois sacos. Eita! Todo ano que eles aqui, eles vêm com a máquina... A máquina de, de, de ralar o milho. Eu sei. Uhum. Ralo, a gente fez no irmão Zezinho com, com a máquina também. de tá Rapidinho, de... né? Rapidinho. É o irmão... O irmão... Ele vem com a máquina aqui, rala o milho, e prepara para fazer a pamonha e já prepara a pamonha e põe para cozinhar. Eles são realmente especialistas em pamonha. Com a eu vou esperar o irmão descascar, depois eu mostro a vocês a gente colocando no fogo. Esse é o milho. Aqui já descascamos um, um tanto aqui e vamos pôr para cozinhar a gente comer. E é, agora, ó. <risos> milho, milho e milho. Muito milho. não tá por trás, não, aí, Madalena, ele ele é não brisca não. Não, ele. É ah, ele foi por trás, é aí tá sujeito. Na hora. é Nossa, aí depois ela tava no chão, aqui ela ficou na minha calça, aqui subiu na minha calça, eu perdi Agora, a mão, ela veio. Igual ela faz comigo, ah, ela fez com ele. eu. meu. Achei. Ah, tá aí, tá aí. Achei. Registrar aqui em vídeo a bênção de Deus, que é o alimento que a gente adquiriu. Agora, nós estamos aqui nesse momento de festa. festa e mesmo. bota a festa nisso. Estamos em um momento de festa, um companheirismo cristão. E nos reunindo para adorar o Senhor. Juntos. Juntos. Estamos juntos com Jesus. Se juntarão as águas. É, agora eu vou falar a verdade, hein? E aqui está o alimento adquirido pela graça de Deus. A Madalena e a irmã já prepararam aqui essa benção para quem gosta. Ó, milho cozido no fogão a lenha, logicamente. Uma cozinha muito boa, bem montadinha. Que bom. Bom demais na eu conta. Deus olha, nos abençoe nesses dias que vamos passar aqui. Oi, bem. fazer Ah, que bom. Bom mesmo também E a, a nossa calopsita já se apaixonou pelo rapaz lá lá, ó. Já achou um ombro amigo lá, tá lá, ó. eu tô começando a ficar muito longe dessa calopsita. É, e ela quando gosta da pessoa, gosta mesmo, não viu? Achou a agora, irmão? Não, achei não, aí eu não vi. Isso é muito bom olha, olha a folga do nino no, no, no ombro bom, da irmã, irmã. E tá se sentindo rei ali. <risos> Deu liberdade, irmã? Agora aguenta Estamos no café da manhã É, no meu ombro mas a um quer que vá, você anda é é ele, né? Aí ah, é um, são dois companheirinhos que não tem jeito. Ô, não, Cício, oh, senta, não, Cício. Vou crescer um pouco mais. É, é, é, é. Puxa a cadeira, se senta na coeira. Olha, eu vou ficar tirando essa aqui. Olha Lula oh, lá, ó. Lilosinha. Quer tirar que o pescoço, tá? Hum. O seu ombro. Cadê o, o açúcar? aí, ó. Lá no norte chama açúcar. Bota um pouquinho de açúcar. De açúcar, no açúcar. Açúcar, é, bota um pouquinho, um tiquinho já, um tiquinho de açúcar. Bom, agora eu vou tomar meu café, né, gente, senão eu é, vou desmaiar aqui atrás é da câmera. Senta, mano. para ela tá se filmando. Olha lá, olha lá só, dá uma olhadinha só. O pastor está abençoado, ó, Tá com dois anjos, Ai, um em cada lado. Está com um é, é um amigo. Ó. Essa daqui é a mais carinhosa, essa, essa de cá. É, né? É, é a mais carinhosa. Ah, eu já acho que é o um Nino. Agora, é, a Madalena se dá bem com o Nino, né? Você dá beijinho pros dois, porque senão. Não, <risos> eu não gosto de beijinho de homem, não. Aí fica falar. Esse um ou ou ou <risos> aqui é o macho. Essa, essa daí, essa é, não, é fêmea. Ela quer só que ela não belisca pra machucar, viu? Ela não machuca, não belisca pra machucar. Isso aí eu não não meu dedo lá. É. O dedo de homem é grosso, né? É, ele gosta mais de carinho, isso daí. Ele pegou essa pelinha É, fofinho. Na Aí cortou aqui, ó. Você, é o que? Essa pelinha aqui Pessoal, tudo aí se alimentando. É. Tá vendo? O café da manhã. O conquista tudo até passarinho. Né, é, irmão? É, conquista. É, era Amor, Olha aí. Ô, você, senhor. Que coisa boa, hein? Bom. Tá lindo, lindo. Só pedir a Deus agora que segure essa chuva aí por uns quatro dias. É. Pra gente poder usufruir é. mais dessa benção aqui, ó. Ah, isso. É, é muito lindo, tá né? Muito lindo, tá chovendo né? bastante lá. É. lá. bom. Olha o tempo, como é que tá, ó. Uhum. Tá fech né? fechado disso. Então dia é gostoso, não tá Você a... Tá gostoso, tá gostoso, assim. Tá assim. e a nossa feira ali tá boa, olha lá. Ó. É. Vem cá, vem cá. cadinho. Cadê? Ah, manuzinho. Quando os irmãos todos por aqui, é assim, mais, não? É. Aí devíamos aqui, e comemos todos os Uma de café. Sim. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como este intercouso, como Vamos... você O da ver, Salvador, e a noiva tá. Da... It ain't a thing, <speaking> it <in> ain't <Spanish> a thing It's all right, it's all right